É, meu nome é Sônia Andrade, eu vim aqui para fazer uma pequena demonstração para vocês que estão aí nessa busca por algo na internet que esteja recorrente, escalável. Eu já tem esse total de 1962. Eu quero mostrar para vocês também os meus afiliados. Então, você como afiliado, você tem uma renda recorrente espetacular. Eu vou mostrar para vocês também aqui algum, um pouquinho dos meus ganhos também, numa outra plataforma, eu tenho aqui alguns ganhos já nesse meu período de trabalho. Estou dentro da minha casa, dentro do meu conforto, numa pandemia, e fazendo esse... tendo esse faturamento que é bastante considerável. Né? Então, eu acredito que, com a minha idade, 70 anos, trabalhando na internet, tendo uma recorrência dessa, eu valorizo demais o fato de estar na comunidade e ter esses ganhos que eu vou, vou lá. Está sempre caindo na minha conta. Muito interessante.